E a medicina energética do terceiro milênio, ela se resume em registro da memória celular. O, o que é o registro da memória celular? À medida que eu converso com você, eu canalizo o seu subconsciente. Como eu digo no grupo de estudos que eu tenho, né, nós temos o um grupo de estudo formado, temos a roda de cura também, que faz parte do grupo de estudos. E que é um trabalho em grupo, terapêutico, mas um terapêutico de totalmente diferente. Nada de ficar fazendo terapia em grupo, não. Porque eu não acho isso legal, né? A pessoa ela se expõe se quiser, mas a gente levanta temas abordados até, muitas vezes, pela, na maioria das vezes, pela sugestão de quem está lá. Né? Do pessoal, hoje vamos falar disso, vamos falar daquilo. E como eu digo, né, nesse dessa situação, eu digo assim, que nós somos reflexos de tudo que foi, da maioria das coisas que foram tiradas da nossa origem. Ah, meu, o que é a nossa origem? A nossa origem, ela não é formada por DNA familiar. Ela é muito mais profunda que isso, e eu digo que isso... Tudo que está nas nossas zonas abissais, né? Porque nós temos assim o iceberg e ao mesmo tempo ela vai, né? O fundo do, do oceano e as zonas abissais. A maioria pode chegar até uma causa, a causa ela está anterior, né? Ao, ao que é realmente. A origem do problema, a origem da coisa boa, a origem do que nos originou, como espírito, como alma, e hoje com um, um, um, completando isso aqui, reencarnados, com o nosso DNA. O nosso DNA também faz parte da origem. né? Dependendo do caso, ele é tão profundo quanto. Então, o registro da memória celular... À medida que eu converso com a pessoa, eu consigo canalizar. E quando eu canalizo, a gente chega lá no profundo. É lógico que não a primeira conversa, a segunda, a terceira, mas juntamente nessa troca de informações, juntamente com a radiestesia magnética imantada, e depois a conclusão disso é a energia fria vibracional curadora. A radiestesia magnética imantada... Ela tem sido fantástica, gente, da maneira como ela vem funcionando. Ela traz as informações precisas, ela não é assertiva em 99%, ela é assertiva em 100%. Ai, Ami, mas a radiestesia existe há milênios, existe mesmo, ela é, é, é científica, a radiestesia é científica, mas essa... Essa maneira de agir, essa maneira de aplicar a radiestesia, são informações que eu vou recebendo e, e vou mudando. É extremamente simples, ela não é toda cheia de coisa, de disso e daquilo do... Não, não é. Ela é extremamente simples e dentro dessa simplicidade ela atinge, ela, ela avisa você o que está acontecendo, o que não está com pessoas da tua família, com você, com o trabalho, ela, ela mesma vai dividindo e vai te dando as respostas e Nessas respostas, na medida que ela vai dando, ela já vai atuando na tua casa. O, o, sabe, ela entra na tua casa explica, sem você falar, a todo, todo, assim, a toda a formatação da casa, né? É, é algo fantástico, trabalho. Uh, ontem mesmo, na live, que eu faço a live, atendi uma pessoa pela live, ela que saber da radiestesia. Imagina, nem sei quem é. Ela estava lá me acompanhando, que eu faço live. E a pessoa falou para pôr a live. Eu lá sabia de alguma coisa de escola, de estudo, de não sei o quê. A primeira coisa que saiu foi escola. Saindo escola, aí saiu término, né? Uh, algo que, tava te que terminou. Saiu, saiu amigo, uh, amigos... Uh, não, saiu colega, saiu, uh, uh, sabe, uma, algumas coisas assim. E aí a pessoa se pronunciou, ela falou, realmente eu fui professora durante muitos anos e saí. Né? Me aposentei e teve a ruptura onde eu fiquei durante 35 anos dando aula. Então, aquilo foi forte para ela. Como que eu ia saber disso? Eu nem conheço a pessoa. Então, a radiestesia mostrou tudo direitinho, essa caminhada. Então, tudo isso ajuda depois o que ela vai fazer, como, como age. Eu só estou dando um exemplo aqui para vocês. E também energia fria vibracional curadora, que eu recebi isso em 85, vem dos Pleiadianos. Todo o meu trabalho é ligado com os Pleiadianos e também com a Mãe Terra. né É um trabalho xamã, eu trabalho com cristais, trabalho com... Né, com a, to, todos os meus pêndulos são de pedra ou cristais. É a única coisa que eu uso, rela, o relacionamento é muito forte. E também mexo com ervas, né, com a composição de ervas, coisa que é muito bacana. Então, esta é a Arme de ah, Ainda, por enquanto, eu estou fazendo consultas individuais, né, com horário marcado, agendado. As minhas consultas levam por volta de duas horas, de uma hora e cinquenta, duas horas. Tanto pode ser um tratamento completo, de no mínimo seis sessões, como também, né? Uma única sessão para fazer a radiestesia ou receber. Eu sempre peço pelo menos duas sessões, né? Para a gente poder fazer um trabalho bem legal. E tem alguém aí já no telefone, né, Doni? Vamos atender. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, pode chamar por Armin. Quem está falando? Vanilda. Tudo bem, Vanilda? Tudo bem, senhora? Sim, e com você? Graças a Vanilda, tá caminhando. Que bom, que bom. É melhor caminhar, né? a Deus. Fala, Vanilda. É. Tá, vale. vamos, vamos, vamos ao ponto. Você quer saber o quê diretamente, Vanilda? Sim, e você quer saber se vocês vão ficar juntas? Vão se encontrar? tá. Bom, aí conseguir, todas as duas vão conseguir, tanto ela vir para cá como você ir para lá, né? Isso é tranquilo, uma hora vai conseguir, lógico. Mas, assim, diretamente, é só isso que você quer saber? Tá, A tua dor no coração, enquanto essa dor estiver presente, tudo se afasta. Você veja bem, porque o que você está pensando, Vanilda, é sempre o medo de não vê-la. Esse pensamento, ele te aterroriza, ele te assusta. Por exemplo, a dúvida, né? É algo assim, negativa, porque quando você tem dúvida, você tem a incerteza. E onde tem incerteza, o negativo prioriza. Quando você fala, não, eu vou ver minha filha, eu vou estar com ela, ela vai estar comigo independente de eu ir para lá ou ela vir para cá, eu vou ver minha filha, eu vou... Sabe, é ela claro que eu quero continuar. Você está afirmando algo e já visualizando esse algo. Quando você não fala isso e fica nessa dúvida e pergunta para outras pessoas, as outras pessoas podem te dar uma resposta afirmativa e aquilo não ocorrer. Porque você não está vibrando Nesta sintonia, entendeu? Então, Vanilda, vamos fazer o seguinte: firma o seu pensamento, acredita que você vai, tá? Uh, uh, se comunica, conversa com o seu anjo. Você tem algum anjo de guarda? Arcanjo Miguel ajuda muito. Uh, sabe? Uh, você converse com ele, peça com fé. Com muita força, que você vai ver que o caminho abre. Ou ela vem ou você vai, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Também. Outro para você. Então, pessoal, é isso aí. Se alguém quiser falar comigo, é só ligar aqui para a rádio. E para e você agendar um horário, para fazer parte dos nossos grupos, né? É, para fazer parte do grupo de estudo, seja da Roda de Cura, e, e nós temos bastante temas, é só entrar em contato pelo meu celular, pelo meu WhatsApp, e nós já estamos formando grupos no WhatsApp separado, pra, pra, pelos interesses que a pessoa tem. Então, anota aí o número do meu WhatsApp, eu estou em Santana, São Paulo, capital, a 70 metros do metrô Santana. É 11... 99675 5250 11 9 9675 5250 e vamos atender o próximo ouvinte. Alô? Oi. Oi! Oi, meu nome, ah, coincidente. É Ivanilda. Então a outra era Vanilda. Olha só, hoje é dia das Vanilda, Ivanilda. As Nilda! É? Sim, Ivanilda, eu. É, isso. É, eu representei. Ah, em primeiro, Ivanilda, o teu som tá dando eco, você é, eu tá ouvindo? Vou eu abaixei aqui o rádio. Tá. É, eu é, eu, tá. Tô, eu, já, eu já na empresa, né? Oi? Eu, eu já estou um bom tempo nessa empresa. Ah. E eu fiz curto, fiz pós, mas eu não vejo melhor, assim, progresso pra mim lá dentro. Eu tenho... Opa, de conseguir outra coisa, mas você a Tá, eu vou então, fazer. Eu vou, eu vou fazer uma radiestesia aqui pra você. Tá. Fala três vezes o seu nome. Ivanilda, três vezes. Né? É. Ivanilda. Inteiro. Ivanilda, Virgulino Fresher. Ivanilda, Virgulino Fresher. Ivanilda, Virgulino Fresher. Ivanilda, Virgolino. Breve. Você vai sair daí. Mas eu é vou para outro trabalho melhor? Por enquanto, mostra que não vai ser logo, não vai ser breve. Não, mas assim, não vai ser breve a saída ou outro trabalho? A saída vai ser mais breve. Ah, é? Faz é. outro trabalho, mas eu também não quero ficar sem trabalho. Né? É, mas tá meio carregado. E você, se você continuar insatisfeito onde você está, as pessoas também já entram nessa frequência, entendeu? É. E chega uma hora que, sem elas. sem, sem Assim, elas falam: acabou, rompeu. Porque é o que você tá irradiando. Ah, é? É melhor eu melhorar. Então. É melhor você melhorar. Ficar onde você está, parar de irradiar isso, porque procura primeiro outro, encontra, depois você sai. Certo. Tá? Caso você queira, passa lá no consultório, liga, a gente faz uma anestesia uma, uma, uma boa pra você, e aí você vai ver como as coisas mudam. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Nada. Tchau. Então, pessoal, alô? Boa noite, Armin. Boa noite, quem está falando? É o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, você? Tudo bom. Você já me conhece, já me ouviu nesses todos esses anos? É, tô te ouvindo, não sei te acompanhando. E hoje consegui ligar, né? Que Eu bom. Consigo falar contigo. Que bom. Pode falar, Sérgio. O que está que acontecendo com esse menino? Eu queria, estou um pouco assim, ansioso e tal, com a questão de trabalho, né? Queria ver se tem alguma coisa aí, alguma promoção, algo diferente para mim estar tá fazendo na empresa, tá? Ah, você quer ser promovido na empresa? Isso, vou dar um pouco de atividade também. Tá. E se der que não, o que, que você vai fazer? Bom, vamos lá, a gente precisa trabalhar, né? Vamos lá, mas não estou motivado, por isso. Não tá. né? Muito aí, quando a pessoa está motivada, quando a pessoa realmente está entusiasmada, ela está firme naquilo e não está ali só para trabalhar para o outro, mas trabalhar para ela, entendeu? Você, quando você trabalha para o outro, você deixa de trabalhar para você. É aí que rompe tudo. Quando você está trabalhando numa empresa, não pensando que está trabalhando para o outro, mas fazendo o seu trabalho, como se a, a, aquele trabalho é seu, é, entendeu? Você faz parte daquele trabalho, você progrede rapidinho. Porque existe atração. Aquilo passa a ser parte sua e, e, e a empresa toda, é, é, a, as pessoas responsáveis, elas vão sentir isso. Elas vão prestar atenção nisso e você vai conquistar o espaço que é teu, que você habita lá dentro. Ok. Sacou? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Não adianta a pessoa aí falar, eu vou trabalhar naquela empresa, será que eles vão fazer? Não, vai assumindo o que você faz. Você vai ver como muda a energia. É que a maioria não pensa assim, né? Não. Então, vamos começar a mudar esse pensamento. Você vê, tá, hoje está um negócio de o pessoal querer emprego, eu nem trabalho com isso, com adivinhação, não sei o quê, ou com... Ou, ou, sabe? Porque as coisas são como você escreve. A vida é como você escreve. É o que você assume. Se você assumir para você... Como é teu nome mesmo? Desculpa. É Sérgio. Sérgio, se você assumir, Sérgio, que você está fazendo aquilo que é teu, é teu lá dentro, porque na hora de receber o salário, é teu. Entendeu? Então, você assume aquela parte que você faz como tua parte, como, como tua, o seu desenvolvimento, mas assim, com força, com a verdade, você vai ver que os outros vão te olhar com olhar diferente. E, e esse olhar diferente vai ser algo que te leva para frente. Perfeito. Tá bom? Isso mesmo. Vamos lá. Aí você vai conquistar, tá bom? Um abraço para você. Um para quem quiser, então, fazer um, uma consulta comigo, Uh, ver, passar numa numa consulta, se gostar da continuidade, né? Se não, faz aquela consulta, fala, bom, agora eu já estou satisfeito com isso. É só ligar, para, é só entrar no meu WhatsApp, né? Uh, que é o 11 99675 5250 Bom, gente, agora eu vou dar os recados aqui para vocês, o meu trabalho... Nós temos bastante coisa e sai bem mais em conta e você vai amar. O pessoal mesmo que começou a fazer, tá pedindo para dar continuidade a é isso. Curso básico de radiestesia magnética imantada online. Vai ser online, porque eu atendo online também, viu? Então, tem o curso básico de radiestesia magnética imantada online. Vai ser três dias que vai ser o curso básico. Nós vamos ficar durante nove de nove a doze horas, né? E, e dividido nos desses mesmos dias da semana, que é terça, quarta e quinta ou quarta, quinta e sexta. E vai incluso a apostila e gráficos em PDF para vocês. E o pêndulo vocês vão ter que ter, né? Também temos a roda de cura. Se inscreva, é baratinho. E vocês vão estar lá, vocês vão ver quanta coisa boa, quanta apreciação. E aí, gostando, nós já formamos um segundo grupo, um terceiro grupo nesse trabalho. E vocês trazem o tema, vocês trazem o um assunto, outros assuntos eu coloco. Então, eu dou o nome de Roda de Cura, mas é um trabalho maravilhoso. E a Roda de Cura é porque entra energia fria direta para vocês, né? O tema vai ser transmutar tudo de negativo que existe em você. né? Então, tudo que é de negativo, vamos supor, uh, venha como aprender a transmutar tudo de negativo que existe em você. Você já liga para o 11-99675-5250. Eu falo liga, mas é enviar o WhatsApp para poder se inscrever. E depois nós temos grupo de estudos. Também, que é outro grupo, que é o grupo que já está fazendo. Então, nesse grupo que já está fazendo, temos ainda duas vagas disponíveis. Caso vocês queiram adentrar, vambora, liguem, pra, entrem em contato conosco pelo WhatsApp, que nós fazemos tudo direitinho e damos a resposta, tá bom? Vamos fazer também, gente, um grupo no WhatsApp para fazer perguntas, né? Nós vamos fechar para o WhatsApp um grupo só para fazer perguntas. E essas perguntas eu, eu, eu vou respondendo durante as lives. A pessoa entra no meu WhatsApp, entra na minha, no meu Instagram. Quem quiser participar, me chame. Me chame pelo 9 9675 5250 99675 5250, código de área 11. Que vamos te adicionar. Então, quer curso online de radiestesia básico? Super em conta! Super em conta! Bom, para vocês terem uma ideia, são três dígitos três dígitos mais próximo de dois do que de, de, de mais dígitos, né? Você vai gostar muito. Vocês vão ver o que vocês vão aprender, gente. Eu estou falando sério. É totalmente diferenciado. É um negócio muito bacana. E vai ser online. Das 17, nós vamos começar às 19 horas. E vamos até às 21 e 30. Vão ser 12 horas dividido em 3 dias da semana. Tá bom? Vale você ir. E se inscrevam também. Tome informações sobre o meu trabalho, liga, entra no WhatsApp, liga não, entra no WhatsApp, pede informação, pode ligar para quem não tem WhatsApp, nesse número, no 11-99675-5250. E agora eu digo para vocês, pessoal, continuem comigo todas as quartas-feiras. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Música